Barra. corpo todo só com a barra então vamos fazer o seguinte vocês vão pegar a barra elevar colocar atrás das costas dessa forma aqui ó colocou a barra atrás das costas assim e vai fazer o seguinte só fazer esse movimento aqui projetar o peitoral à frente descer e voltar à posição inicial desceu e voltou à posição inicial, tá? A gente vai fazer e aí eu vou passar para corrigindo vocês aí. Eu vou pedir que vocês contem para mim, tá? Aqui. Colocou abaixo, deixa eu ficar de lado, fica mais fácil para você visualizar. As pernas, a largura do quadril. Projetou o bumbum para trás. Mantendo o peitoral sempre projetado à frente. Não curva as costas. Desce o máximo que puder e volta. Desceu. Isso, o máximo que puder. Não, mantém elas esticadas. Tá? Vamos lá? 3, 2, 1. Vai! Um, isso... Sobe dois, devagar, isso, três, perfeito, quatro, isso, cinco, sobe, seis, sobe, sete, sobe, oito, isso, Continua, 9, contando gente, vamos lá, 10, 11, so. conta que eu vou ajudar a aqui. aqui. Projeto peitoral à frente, abre um pouquinho mais a perna, só um pouquinho, estufa bem o peito, agora desce, flexiona o tronco, isso aí, sobe, isso, isso, vamos lá. 17, isso, 18, isso aí, isso, projeto peitoral à frente, não curva as costas não, sobe, sobe, continua, Pera aí projeto peitoral, isso, agora desce assim, olhando para frente, isso, não deixa curvar não, isso aí, isso, vamos lá, 30, hein? força, 26, 27, isso, 28, vamos lá, 9, isso, 30, mantém, segurando ainda, aqui atrás das costas, abre a perna, isso, abriu, vai fazer, H. não, eu tô segurando aqui porque a barra é pequena, Vai segurar, vai abrir a perna e vai fazer o agachamento, tá ok? 3, 2, 1, vamos lá. 1, sobe. 2, sobe. 3, sobe. 4, sobe. 5, isso. 6, 7, 8, 9, 10, 10. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, continua, dez, conta, conta alto, dobra a perna dobra a perna, isso isso aí, não precisa jogar pra frente não só desce e sobe vai, isso para, desce isso parou continua com a barra aí tira, pode descer pode descer a barra, desce a barra pra ficar mais fácil pra vocês deixa no chão Diminui esse peso agora, hein? Abriu a perna. Vamos começar pro lado direito, tá? Esquerdo de vocês. Vamos lá. 3, 2, 1. 1, isso. 1, vai. 2, 2. Quem conseguir direto. 3, 3. Devagar. 4, 4, 5, 5 Bora, minha amiga 6 Afasta um pouquinho aí da sua mãe Vambora 7 7 8 8 9 9 Não desce tanto não, meu amigo Não desce tanto não Só vai para um lado e pro outro Continua contando Você só faz isso aqui, ó Só esse movimento aqui Só isso, isso aí 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 Bora minha amiga 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 quanto aí para mim isso é Isso aí. Parou, parou. Agora vai, continua com a barra, continua com a barra nas costas. Vai fazer o sumor: só abaixar e desenvolver a barra. Só esticar o braço assim e voltar parado nessa posição. Assim, vamos lá. Botou a barra, tá aqui. Parou. E vai só esticar o braço parado, ok? Vamos lá! Vai, tenta. 3, 2, 1. 1. Vai, 2, dobra a perna. Isso, estica o braço agora. Isso, desce, desce. tô segurando. Isso, isso, 9, só 15. Isso, força, força, isso, 13, 14, 15. 15, parou, coloca a barra na frente Descansa, só um pouco Vamos lá, que não parou ainda não Só descansa um pouco 10 segundos descansando Vamos lá Todo mundo, coloca a barra Atrás das costas Vamos lá, vamos lá galera Coloca a barra atrás das costas Isso Vai, isso aí, é isso mesmo que Tem que ficar Agachou, segura e faz a extensão, vamos embora de novo, vai 3, 2, 1 15, vai, 1 bora, isso, 2 isso isso, devagar, faz devagar que tu tá com muita força isso aí, isso aí 8 9, bora isso isso, 13 14, tá perfeito, isso aí, barra na frente do corpo, vamos fazer o stiff, o stiff é o seguinte... Os pés, ó, bem juntinhos, presta atenção aí. Pés juntos, não precisa também juntar tanto. Aqui, a largura do quadril. Vai fazer o seguinte: vou ficar de lado para vocês visualizarem. Vai segurar a barra à frente e vai descer com a barra, porém as pernas não vão dobrar, ok? Vai descer com a barra e vai voltar. Desceu com a barra, volta. É para sentir toda essa parte aqui de trás da perna e de coxa. Vamos lá? Isso segura, isso aí, segura a barra, vai desce, desce. Isso, isso aí, ah, vamos embora. Ah, isso pode pegar assim, fechado. Vai, vai, isso, vamos embora. 3. Vamos embora que tu vai fazer. Agora tu vai fazer certo. Vamos embora, 3, 2, tá leve essa barra, hein, segurando com uma mão só. Vamos lá, 3. Dois, um, desceu, vai Um, sobe Dois, sobe Três, sobe Quatro, continua Isso Não dobra esse joelho não Estica mesmo Isso, toca essa barra no chão Fecha mais a perna Sobe, isso Vambora, são 30 Toca no chão, quero tocando no chão estica, isso fecha mais a perna, um pouquinho isso, ó, não curva não curva, sempre projetado à frente ó, olha aqui pra mim ó, tá segurando, ó desce aqui, olhando pra frente, você tem que ter visão de tudo pra sentir bem, ó vambora, sobe isso aí, sempre projetando isso não dobra o joelho não isso, continua estica esse braço perfeito bora desce, vambora, vambora, vai conseguir, conta alto, isso, vambora, isso, isso, isso aí, foi 30, né? Vai segurar a barra agora, colocar aqui a frente do peito, assim, isso, abriu a perna, vai fazer desenvolvimento, subir, descer, subir, descer, ok? Vamos lá, 30, 3, 2, 1, vai, 1, 2, 3, ó, mantém o peitoral, vai, vai, conta alto, isso, isso aí, isso, bate, isso aí, vai, isso aí, isso aí, aqui, isso aí, isso aí, não, não, tá passando pra frente, ó, peraí, sobe, desce devagar, aqui, aqui e sobe, isso, vambora, isso aí, isso, devagar, devagar, não estica com força não, vambora, força, vai, força, Vamos! Vai! Força! Vai, vai! 26, vai! Força! Isso! Isso! 29, força, força, Renata! Isso! Parou! Já tinha parado antes, não? Tranquilo! Vamos fazer agora o seguinte: remada curvado. Não, tá devagar A... Do outro lado, segurou Ficou na largura do ombro Na largura do ombro Flexionou, dobrou Um pouquinho as, as pernas Projeta sempre peitoral à frente, ó. Não deixa fazer isso aqui não, minha amiga, ó, Não deixa fazer isso, ó. Projeta e vai tracionar em direção aqui o umbigo. Volta. Traciona em direção ao umbigo. Volta. Somente isso, tá bom? Pegou? Vamos lá? 50, hein? Esse é 50. 50. 3. 2. 1. Vai. 1. 2. 3. Abaixa um pouquinho. 4. 5, 6, isso, 7, 8, abaixa mais, 9, 10, 11, conta, isso aí, abaixa o tronco, abaixa mais, isso, olha pra frente, isso, isso, abaixa o tronco, isso, estufa o peito, olha pra frente, isso aí, isso, Estufa o peito. Não deixa as costas. Abaixa agora as costas. Isso. Estufa o peito e abaixa mais as costas. As costas. Mas estufando o peito. Olhando pra frente. Isso. Isso. Um. Dois. Estica esse braço. Estica esse braço. Isso. Isso. Vambora. Bora. Isso. Isso vai Seis, sete, oito nove, isso aí vai deitar no colchonete deita no capo calma primeiro vocês vão visualizar vai pegar o peso pegou o peso Fez a extensão aqui do braço, desceu, cotovelo encostou no chão, empurrou. Desceu, cotovelo encostou no chão, é só esse movimento aqui, tá ok? Vamos lá. Três. Vamos lá. Três. Dois. Um, sobe. Um. Dois. 3. Devagar, minha amiga. Conta, conta. Conta alto. Devagar, não estica com essa força não. Devagar isso, volta. Isso. Não precisa esticar tudo não, vai. Isso, volta. Isso, isso aí. Isso aí. Isso. Perfeito. Bora. Isso. Bora. Isso. 15. Não deixa o cotovelo bater no chão não, meu amigo. Vambora. Deixa bater no chão não. Controla. Vambora. Nove. Vinte. É cinquenta, hein? Vambora. É isso aí. Vambora. Isso. Quatro. Isso. Força. Isso. Oito. Vambora. Isso. Bora. Isso. Três. Ó, controla barra. Controla a barra. Isso. Força. Isso. 8. 9. Vambora. Para, não, minha amiga. Isso. Vai, força! 6. 7. Oito. Nove. 50 Parou, descansa, bebe uma água.